A esperança é a nossa base de sustentação. Hoje a nossa esperança ela está bastante grande. Hoje nós temos uma pessoa que a partir de 2 de janeiro de 2013 vai estar nos representando lá na Câmara Municipal de São Paulo. Essa pessoa é Ricardo Yang Silva, que nós depositamos uma fé muito grande. Que vai cuidar da nossa cidade na sustentabilidade, vai cuidar da nossa cidade no tocante à reciclagem de resíduos, que vai ter, mudar, vai ajudar a mudar a política dessa cidade e depois deste país. Essa é a nossa esperança e ela está ela muito forte nesse momento, não é, Lá? Com certeza.